Bom, estou aqui com o Alexandre, que é gerente de marketing da BASF, e eu vou conversar com ele a respeito de produtos que são importantíssimos para a região aqui do oeste da Bahia, tem a ver justamente com a questão dos fungicidas, né? O que a BASF está trazendo aqui para o evento? Bom, é, bom dia, a gente está aqui no Bahia Farm Show mais uma vez, trazendo é, a novidade, né? A gente lançou na última safra de soja o funicida ativo, né? Ele é, é, é a primeira mistura tripla do mercado, é, a gente teve a primeira carboxamida que foi o Orquestra, nosso fungicida focado para a ferrugem. É, e para a próxima safra, para 1718, a BASF inovando de novo, vai trazer mais uma ferramenta é, focada também no controle da ferrugem, para ajudar o produtor, de novo, a ter uma excelente safra de soja. Muito bem. E tanto a região aqui como o Brasil inteiro cada vez mais precisa de alternativas nessa questão, porque é um problema que cresce a resistência, né? principalmente da ferrugem asiática. Sim, sem dúvida. A BASF eh, já, de, já desde o ano passado, ano retrasado perdão, a SAF 1516, já recomenda o uso de, de fungicidas com os protetores, com os multissítios porque a gente entende que esse é o, é o melhor manejo de resistência do mercado. Também é muito importante, a BASF já desde a época do ópera, né, desde o início da ferrugem asiática no Brasil, sempre recomenda fungicidas de maneira preventiva, porque a gente entende que depois que a ferrugem entrou na lavoura de soja é impossível você controlar ela você consegue minimizar os efeitos, mas você não consegue controlá-la. Então, para o produtor ter uma uma excelente produtividade é fundamental o manejo preventivo. Bem, falando de produtividade, qual é a perspectiva para a região aqui que uh, vocês têm, em questão de Bahia e Mato Grosso, né, dessa próxima safra? Uma excelente produtividade, né? retomamos aos patamares, aos níveis de patamares muito bom para o produtor, trazendo uma ótima rentabilidade. A gente já está vendo indícios da safra 17 e 18 serem também talvez tão, boas, tão boa quanto a produtividade, apesar de ter um, pouco, um desafio um pouco maior na questão de preço. A gente hoje está vindo uma possível grande safra norte-americana e aí os preços de soja de commodities estão sendo pressionados por causa disso. E também com a grande safra na América do Sul, isso está empurrando os preços um pouco para baixo, dificultando a decisão do produtor de fixação de preço. Mas quando a questão de produtividade, a gente tem certeza que vai ser um ótimo ano de novo. E isso só reforça, né, essa questão de margem, de lucratividade, só reforça a importância de se cercar de toda a tecnologia possível, né, Alexandre? Sim, sem dúvida. A parte do produtor que cabe a ele né, é fazer um excelente manejo. Né? E a BASE vem ano, ano trazendo novas ferramentas para ajudar o produtor a colher mais. A gente sabe que é só aumentando a produtividade que ele vai conseguir ter mais rentabilidade no bolso dele. Obrigado, Alexandre. Obrigado.